Armin, você concorda com a afirmativa de que todos somos um? Mais ou menos. Por quê? Todo, bom, mais ou menos por quê? Em parte, sim, nós somos um dentro desse núcleo chamado Terra. Né? Aqui nós somos todos um, não tem jeito. Nós estamos todos aqui nesse planeta, reencarnamos da mesma forma, nascemos uh, nesse corpo humano, então, nisso nós somos todos um. Agora, não dá para ser um quando existem tantas diferenças de conteúdo no olhar evolutivo. Não dá. Eu conheço pessoas que elas têm um objetivo, uma escolha na vida, que é eu vim aqui para vencer. Vencer no quê? Conquistar. Tudo aquilo que os bens materiais possam me dar. Legal. Então, ela esquece, ela agradece a Deus pela sorte, por isso, pela aquilo, mas ela é capaz, incapaz de parar e, e, e se autoconciliar com a espiritualidade. Porque ela não vai ter tempo para isso. Tem os que tem, mas ela é uma minoria. E outras, e são tidas, essa minoria, desculpa, são tidas como exemplo. De homens vencedores, mulheres vencedoras. Eu não, tô, eu não faço parte desse mundo. Eu faço parte daquele equilíbrio. Que eu sei que se eu não tiver o material, eu não consigo lidar com mais nada aqui, porque eu pago até para respirar, né? Mas o meu objetivo primeiro é me autocurar, para ajudar a curar o próximo. É me auto doar para adorar, doar ao próximo. É atender todas, aquelas, todas aquelas, uh, aquelas lições, todas aquelas experiências que tive e que tenho. As frases, as coisas, os conteúdos que vêm na minha mente. A espiritualidade, que não é o espírito que vocês pensam, mas o espírito no qual nós re reencarnamos que já vem com uma memória avançadíssima, né? uma memória criativa, uma memória de desenvolver, uma memória de dizer, a cura é em você. A cura mental, a cura física, a cura emocional, a cura espiritual. E com esses eu digo que eu sou um, que nós somos um. Porque essa unificação eleva para a luz. Quando somos um, todos nós, independente da luminosidade mais que exista, estamos irradiando tanto para a Mãe Terra como para a questão estrelar. Que tudo isso é universo, é tudo cósmico, a Terra é cósmica, estamos irradiando luz para que possamos ter o melhor aqui nesse planeta. E quando se irradia a luz, Diante de com um grupo, aquele que não irradia, que ele quer outra coisa, que ele ainda vive na escuridão, não dá para ser um com ele. Então, não concordo. Aí é que eu chego no mais ou menos, tá bom? Gratidão, paz, luz e harmonia.